Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. A nossa live de hoje tem um tema super especial. A gente vai falar especificamente é, sobre o mundo de cat sitter, né? Semana, nas últimas semanas vocês viram a gente falando bastante sobre cães. E a gente vai falar um pouquinho sobre gatos hoje. E é, especificamente sobre o serviço de cat sitter. Quem vai estar tá com a gente hoje é a Suzana. Deixa eu já aceitar aqui. Vamos lá. E a gente vai bater um papo, vai conversar um pouquinho sobre o serviço de cat Tirar as principais dúvidas né, do, da galera Se vocês tiverem algum comentário ou alguma dúvida que vocês quiserem tirar com a gente só escrever aqui embaixo nos comentários ou mandar as dúvidas na caixinha de perguntas Que a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Oi, Su. Olá, boa noite! E aí, sim? Tudo bem? Tudo bem! Deu certo, né? Deu super certo A gente fala de primeira já Porque às vezes o estudo é da buia. Vamos escrever Vamos escrever aqui na, Nos comentários então sobre, A gente vai falar sobre o serviço de cat né? Então vamos colocar aqui dar um pin um aqui na, no título Mas a gente coloca aqui Você coloca aí? Eu coloco agora E você tá Que a tecnologia tá mais ao seu favor Do que o meu favor, às vezes não vai Oi, bom, então beleza. Então vamos lá. É... Maravilha, pessoal. Então a gente vai falar sobre o serviço de cat sitter e a gente vai começar com a explicando para vocês um pouquinho sobre o que que é esse serviço, né? O que, que quer dizer cat sitter? É, é um serviço muito recente, né? Então muita gente ainda tem dúvida, né? É, o serviço de cat sitter, né? É, nada mais é que é babá de gato. Né? Então, na verdade, a gente tem o Pet Sitter, né que seria o babá de pet, né? que é um serviço que vem crescendo já há alguns anos no Brasil. Uma necessidade né que os tutores têm de ter alguém dedicado para cuidar dos seus pets, é, geralmente em casa, né em domicílio, quando o tutor precisa se ausentar por qualquer motivo. Então, você contrata um profissional especializado né que entende daquela espécie, que entende as necessidades e que vai dar todos os cuidados... É, na, é, na ausência do tutor dentro da residência e, principalmente, mais importante é manter a, a rotina daquele daquele pet, no caso que a gente está falando aqui do gatinho, né é, da, da forma mais próxima possível justamente é, para minimizar estresse e para aumentar o bem-estar. Então, esse é o, é, o, é o grande objetivo do cat sitter, né? É a, a gente cuidar do animalzinho, prestar esse serviço de cuidado, Garantir o bem-estar, diminuir o estresse para gato, né, isso é um, é um cuidado muito específico para espécie, né, uma coisa que a gente tem que ter uma atenção especial E o termo cat sitter é um termo em inglês, né, que, que, que, vem do, que vem do baby sitter, muito provavelmente, né, que seria o babá, a babá tradicional que foi convertida para babá de gato né? E aí por isso é, do, é a domicílio, nossa né? sobre é realizado em domicílio, né? É, o, a característica do serviço é em domicílio, né? Essa é a grande característica, né? Assim como uma babá, ela cuida, né, do bebê em domicílio, na casa onde está o bebê, não leva para qualquer um nenhum outro lugar, uma, uma creche, né, para um hotelzinho, no caso dos, dos cães, né, hotelzinho, de care, gatos também, né? Mas não é, já não é tão comum, né? É, o serviço é em domicílio, então o que beneficia muito quando a gente fala de gato especificamente, né, que é o nosso caso aqui na live, o que beneficia muito o animal, porque salvo casos, é, é, esse, salvo exceções né, de gatinhos que gostam de sair, que ficam bem em outros, em outros ambientes, que não seja o território deles, a, a grande maioria é, é, é estressante sair de casa. Né? Então é muito mais uhum. vantajoso você ter alguém é, que cuide do seu gatinho sempre precisar sair de casa. É, o que a gente sempre fala aí... É que o animal, o gato, ele é um animal social com limitações, né? Então, é o animal que o território importa bastante para ele. Então, tirar esse animal de dentro de casa nem sempre é fácil. E aí, ainda muitos tutores não conseguem fazer o treino adequado de caixa de transporte, do carro. E toda essa, essa retirada, mesmo que seja para um simples médico veterinário, é um estresse muito grande para o gato. Então, claro, né, gente, é importante esses treinos para que vocês também possam levar e tirar o gato quando necessário. É muito importante essa visita no médico veterinário. Mas é, para momentos né, que a gente consiga manter a nossa rotina, no momento que a gente já, já tem uma mudança de rotina, que é a nossa viagem. Tentar manter o máximo do nosso dia a dia através de um serviço de cat já ajuda bastante, né, Su? É, com certeza. É, existe, é, existe uma cultura... — Na verdade, é uma contracultura, né? É, é, precisa se cultivar uma cultura de cuidado de gato que a gente ainda está... Isso ainda está sendo desenvolvido né, no Brasil. Acho que muita coisa já melhorou, muita coisa já mudou mas ainda existe uma cultura que, que precisa ser cultivada em relação a maiores cuidados com gatos, né? Dentre isso, frequência de veterinário, que você comentou, treinamentos específicos visando é, prevenir certas situações, como o próprio transporte, né? Que são coisas que a gente ainda está cultivando ainda na, na mente dos tutores, né? É, e cuidados diários com os animais, porque as pessoas ainda acham muito que gato não precisa, que gato se vira sozinho, e você pode deixar o gato, às vezes, dois, três dias sozinho, né? E, e na verdade não, não é assim que funciona né? Além de você não estar prestando o bem-estar Você está abrindo uma margem Para que se acontecer alguma coisa Você não tem controle daquilo né? e, você tá falando... e, o, o, e o gato ele é um animal independente No sentido social né? e, e com uma certa limitação é... Mas ele não é independente da alimentação Da hidratação, dos cuidados em gerais Da, da, própria, da higiene em relação à caixa de areia né? E não é independente nesse aspecto Então esses cuidados eles precisam ser feitos diariamente né? Sim, e você tocou num ponto que é importantíssimo Que são os cuidados diários com os gatos E aí, não é nosso tema hoje, mas só um parênteses Escovação de pelo, escovação de dente é um exemplo também né É super importante treinar Nem todo gato gosta né? É é pois é então é, é, existe toda uma cultura né e o cat center é está inserido nessa cultura de, de cuidados de gatos que, que tem aumentado né as pessoas têm tido muito mais consciência e conhecido esse serviço cada vez mais então é, eu e você que a gente é da é, das primeiras gerações aí deixa do comportamento deixa lá, não pula essa parte é, é, é, pois é a gente que é da, das primeiras gerações aí onde esse serviço para quase que não existia né? Ah. A, gente, a gente veio dessa leva, é, a gente olha agora, as pessoas sabem muito mais, e, e o mercado também. Né? Então, também é tema para outras lives, mas como o mercado mudou também, né? então, Sim, houve um, de... um boom muito grande, tanto de profissionais, o que é ótimo, né? quanto de pessoas que começaram a ver a importância desse serviço. Né? Sim, e a... Importante vocês terem uma cat sitter de confiança de vocês também Para poder atender vocês na região que vocês estiverem, né gente é, Mas vamos voltando no serviço aqui A gente gosta de falar de comportamento Se deixar a gente fala até amanhã A gente faz uma outra live para falar de comportamento Que é super importante Mas vamos falar sobre o serviço de cat sitter E quanto tempo que dura Su, o serviço na casa do tutor? Então, geralmente o que a maioria dos profissionais praticam é uma hora, né então dentro é, é, foi, é, foi convertido esse tempo de forma geral né, entre os profissionais uma hora porque uma hora é, se observa que você consegue dar todos os cuidados né? Então dentro de uma hora geralmente é feito a alimentação né, A reposição da alimentação, né, a reposição da hidratação Lavagem de, de potes, comedoros, bebedouros filtro de água, dentre outras coisas né, a Higienização geral desses itens, né? A limpeza da caixa de areia também, às vezes, eventualmente precisar lavar a caixa de areia, repor totalmente a areia, também isso é feito, brincadeira com os gatinhos, a escovação de pelo, de dentes, né? Como você mencionou, a administração de medicação se for necessário, né? Até cuidados com plantas, né, que a gente sempre oferece, né? E o, geralmente os tutores sempre ficam muito felizes, né? Porque eles, eles esquecem das plantas e a, e a gente que lembra, né? É... <risos> e uma outra coisa que é super importante. Lembrar é que, é assim, é uma hora, a gente tem que considerar até três gatos, né? Porque às vezes tem casas que tem mais, uma maior quantidade de gatos e aí, gente, realmente uma hora não dá, né? É. E aí, é quando a gente tem um maior número de gatos, a gente precisa de uma atenção especial, de um horário diferenciado, porque realmente é muita coisa. É, é uma característica muito curiosa do brasileiro, né? Porque parece que lá fora, não sei se na Europa, nos Estados Unidos... Casas com acima de cinco ou seis gatos, né, Cintia? Já é considerado é, acumulador. De dez, 10, né? dez. E aqui não. Aqui você tem casa com 19, né? E é normal. É, tem muita, uma, muita questão de resgate, né? A lotação das ONGs, Tem vários problemas sociais aí que no Brasil a gente tem. E aí a gente acaba por, por né? falta de locais para acolher a, a esses gatos. É, muitos, muitos protetores né, nem, nem consideram um, um, Acumuladores né? que a gente tem esses protetores Que vão ter maior quantidade de gás. Mas às vezes nem, nem é protetor Às vezes é tutor do dia a dia mesmo Pois é, é, é a... Eu fiz uma vez Um cat-sitter. Eu, eu tô testando os filtros aqui Mas agora eu fiquei meio pálida Não sabia nem que tinha filtro, gente Eu tô até aqui chocada Uma carinha aí com... com... Um braganete em cima é... Aí, ó a Gente, vamos continuar sem filtro Depois a gente brinca A gente é, a gente é da época do filtro de gatinho Do cachorrinho é... eu, fiz uma vez, eu fiz uma vez Uma, uma visita Era uma, uma, uma cliente muito querida Nossa E ela tinha quatro gatos Mas ela também fazia lar temporário Então ela chegou num ponto de ter 11 gatos em casa. E aí a gente fazia duas visitas, porque não tem como você cuidar de 11 gatos em uma hora. É, né? é Então, é, em uma hora, eu correndo sem dar atenção para nenhum dos gatinhos, eu fazia todo esse esquema dos recursos, né, que a gente chama, que é água, alimentação, caixa de areia, principalmente, que tomam muito tempo, né. E na, no, na, na segunda visita do dia é que eu dava a atenção mesmo de recriação para os gatinhos, que é necessário. E é um item também, vai passar um caminhão, eu essa vez passa um pouco de barulho aqui. Não dá nem para ouvir. É... Tem certeza? Aham. Uhum. Pode falar, não dá para ouvir. é que... É que tava longe aí, passou bem aqui, então só para não, não, não poluir o, o áudio. É, e, e é uma característica também que a grande maioria das pessoas, é, quando elas vêm até a gente também, elas falam assim, olha, eu só precisa dar comida, água e é isso. Né? E não é isso, né? Quando a gente está falando do, do, do gatinho, justamente por a gente ter essa cultura muito de achar que o gato é independente, não precisa etc Precisa socializar né Precisa ter alguém Precisa brincar, você precisa dar vida né? Para as atividades, para as brincadeiras Então tem que ter alguém Isso faz parte do bem-estar né? E as pessoas acham que tem que dar o essencial Para o gatinho é, não morrer de fome nem de sede E esquece essa parte da socialização né Que é super importante né é, Da mesma forma que ele socializa todo dia As pessoas não percebem que ele socializa todo dia Com o tutor né? E depois o tutor fica 10 dias fora E não precisa socializar, lógico que precisa né e sabe o que é legal? Que eles criam um vínculo com a cat sitter, né? Então, não só socializa, e como, né, aproveitando esse gancho que a está falando sobre esse tema, eu já vou entrar em outra pergunta que tem bastante, se é o mesmo cat sitter que vem todos os dias, né? Então, é, levando aí esse gancho, a gente tem, muitas vezes, a maioria das vezes, o doutor, o, cat sitter, o mesmo cat sitter indo na residência, né? Fazendo esse atendimento. E criando esse vínculo com o animal. Então, o um animal que às vezes é assustado ou medroso é, com seres humanos, só com o cat, e com o tutor ele é, ele é bem sociável, só com essa criação desse vínculo, ele percebendo que o, o, o cat se não só ele não faz mal, como ele só faz bem, ele vai repor o sachezinho, vai, fazer, vai trazer brincadeiras ou vai trazer coisas gostosas para ele. Ele começa a associar de forma positiva. É claro que o Cat ele nunca vai forçar nenhuma interação, né? Então, se o animal ele for se esconder, ele não vai pegar o animal de dentro de onde ele está, na toca ou de qualquer local, para interagir ou para brincar. A gente tem que respeitar o espaço e o tipo do animal que a gente está lidando, né? Então, não tem problema. Se ele não quiser interagir, a gente vai deixar ele no tempo dele querer interagir com a gente né? É, mas, assim, é bem legal isso, né? Essa criação de vínculo que a gente vê com o Cat 3 Às vezes o tutor fala, mas ele não sai com ninguém. E aí, e, e, o tutor, e com o Cat 3 ele tá filmando e gravando o vídeo do gato saindo e, e pedindo carinho, né? É, e... Isso é super importante, por isso também é muito importante você ter um profissional qualificado para cuidar do seu animal Porque o manejo na visita é essencial também para promover esse bem-estar e abaixar o estresse Então há muitos tutores também acham estranho quando a gente fala que a gente não força interação se o gato não indicar que ele quer interação, né, não é que a gente não queira se aproximar, mas a gente respeita o tempo do animal, né, e dependendo da, da, do período da visita, e mesmo se for visitas intercaladas, se for um mês umas visitas, depois passa um tempo a gente vai lá de novo, é primeiro o gato ele tem por mais que às vezes demore um pouquinho, ele tem uma memória ali, né, daquela pessoa, de como ela de como ela aborda ali o, o espaço dele e no tempo dele ele vai acaba até sendo é... as pessoas acham que não mas a gente avança muito mais nesse processo do que é, é, encurralando o gato no ambiente não deixando ele sair porque você quer porque você quer interagir na verdade o gato não quer interagir com você então ele vai te evitar cada vez mais né só para é. mostrar as seus ah. e tudo mais. quantas vezes a gente tirou foto debaixo de sofá que você não via nada então, tinha uma sombra, ou, ou, ou ali aquela barriguinha debaixo do TNT do forro do sofá ali para né, falar: oh, o gato tá aqui. Né? Tem que forçar. É, eu... assim. Ah, e você comentou de visita intercalada, acho que você quis dizer de visita espaçada, né? É. Mas vamos falar da intercalada. <risos> Porque também tem uma outra solicitação que tem bastante, né? Dos tutores falam: posso intercalar os dias de Quetziter? Pois é, isso isso é super importante, né? A gente entrar nesse tema, é, porque é muito recorrente e é algo também que a gente bate muito na tecla para conscientizar de forma geral, né? Então, muitas pessoas, isso é muito comum justamente pela essa característica do gato, isso leva a erro, né? Um erro de leitura, né? Da, da necessidade do animal. Então, alguns tutores eles acham que tudo bem o gato ficar 48 horas. Né, sozinho, né ah, deixa bastante água, deixa bastante comida, deixa bastante areia é, e o gatinho fica às vezes 48 horas ou 36 e ah, você vem hoje pula amanhã vem no outro dia, vem no, né, dois dias depois e, e a gente, é, a gente, lógico, a gente não trabalha dessa forma e a gente explica para o tutor por que, que a gente não trabalha dessa forma. Então, para quem está assistindo a gente, tanto tutor quanto profissional, é, isso é muito importante. É, a gente não deixa animais mais de 24 horas sem assistência, né? Porque assim como você não deixa uma criança, né? Assim você, né? você não deixa é, a, a qualquer, qualquer tipo de ser vivo que é dependente do outro muito tempo sem assistência, você também não deixa um gatinho porque ne, nesse intervalo a gente sempre torce para que não mas nesse intervalo sem assistência, sem supervisão, algo pode acontecer e você não tá ali para às vezes socorrer, né? Pode ser. E nem é só isso, né? Às vezes, as é, minhas falou das necessidades atendidas, né? É, uma coisa muito importante, que a gente vê muito impacto na parte comportamental, né? É, são os animais que vão, que têm uma questão com a caixinha de areia. Então, vai acabar fazendo xixi fora da caixa, se a caixa estiver suja. Por mais que o doutor pense, eu vou acrescentar a caixinha de areia. Ninguém gosta de ir num banheiro que ninguém descarga né? Então, todo mundo quer o banheiro limpinho. Então, por que que o gato também não vai querer o banheiro dele limpinho? Por que, que ele tem que fazer num local aonde está sujo? Provavelmente ele vai fazer fora. Então, é, a gente considera tudo isso, A gente, a gente isso, estresse, isso é estresse pro gato. O ideal é que realmente tenha uma pessoa fazendo essa higienização, é, cuidando realmente do gato e, além de tudo isso, cuidando dessa parte social também, né? E, é, e o risco que a gente corre, o risco de ficar sem água, o risco de ficar sem comida. Eu já fui. De bater uma porta, é, né? É, nossa, eu, eu, já fui, eu já fui em visitas que de, de um dia para o outro, com muito pote de comida, acabou a comida. Eu já fui em casas que, com muito pote de água, os gatos viraram um pote de água, e você, você não sabe há quanto tempo estão sem água. né? É, já, já voltei em cliente, porque começou a chover à noite. É, eu fui de manhã e no dia, e no mesmo dia à noite começou a chover e ventar E você ficar com receio das portas fecharem Então você voltar no cliente, com autorização do cliente, lógico Para certificar que, por exemplo, não tem nenhum gato preso Sim, é, então, assim, Sim a gente é uma muitas vezes gente fala, indica que é duas, duas vezes né? é, é uma empatia né que a gente tem que ter se colocando no lugar do tutores se colocando no lugar dos gatos como se fossem os nossos gatos também né é, de, Desses cuidados Então é justamente por conta dessa dessa série de questões né é, e justamente o que você falou é tudo isso é estresse né é estresse é você o, o animal tá ali tá, não so, não socializar não brincar principalmente animais sozinhos né ah, tem alguns tutores Ah, porque tá todo mundo junto mas realmente pode ser pode ser que até que brinquem entre eles tudo mais isso minimiza um pouco a questão da socialização mas e os gatos sozinhos né participação <risos> especial da Jasmine não, e tá pedindo um carinho aqui. Agora é o horário do é um carinho, Vai né? pedir cola e vai fazer, fazer a live com o rabo, gente. Mas é isso, né? Essa é a vida, vocês me entendem. Né? É, é, é uma... <risos> <risos> <risos> exatamente. É, então, exatamente, perfeito. Assim, Acho que é, são esses detalhes que a gente tem que levar em consideração e por essas e outras razões que a gente não recomenda. É, visitas intercaladas, as visitas são todos os dias e muitas vezes até duas vezes ao dia é importante, é, né? do vezes é, é, Às vezes até três vezes ao dia, que a gente já um caso <risos> também, três vezes ao dia. É, principalmente quando é colírio, né? Quando precisa é, administrar a medicação, aí, por recomendação do médico veterinário, às vezes a gente precisa realmente aplicar o colírio naquele horário, a gente vai fazer a limpeza dos olhos, vai, vai aplicar o colírio e vai. É, então, isso é uma questão com o cat né? O Catsitter tenta manter a rotina do tutor. E administrar a medicação nos horários que precisam ser administrados, né? É, o, o tutor não está, o tutor está ausente, mas o gato precisa ser tratado. Então, muitas vezes, o que, que acontece quando a gente pede para um, um amigo ou para um familiar que não está acostumado a lidar com, com gatos? Morre de medo, não consegue administrar a medicação, não consegue administrar, não consegue aplicar um colírio, não consegue fazer realmente aí... É, a, a higienização adequada é, Não vai, né? Olha, <risos> Acontece Coincidentemente hoje eu estava comentando Sobre um casal de clientes meus Que já não está mais no Brasil Eles foram morar fora Que eles tinham um, um cão e um gato E eu na época eu, eu fazia adestramento do, do cão né? E eles precisavam viajar e eles é, acabaram em vez de me chamar para fazer o Cat City, porque eu não atendia né, Cat City para eles, né? eles acho que acabaram nem associando, né? eu só fazia o adestramento. Eles pediram para é, o, o, o, é, o, é, o porteiro olhar o. Zelador, é, né? porteiro, zelador. Clássico. E aí no, na semana seguinte eu fui lá, eles me comentaram, e aí eles me comentaram dando risada, assim, falando: olha, Zona, eu acho que ele nem veio. Eu falei, como assim? — Não, porque não... aí comentaram, né, falando assim, olha, porque não, não, a gente chegou, não tinha nada reposto, tal, tal, tal. aí começaram a ver os Então, você imagina a responsabilidade, hoje em dia a gente, né, coloca os gatos na mão de, de né, a gente considera como filho, mas você vai colocar na mão é. de pessoas que não estão assim, acostumadas. Né? — Membro da família, né? Então, o mesmo cuidado que você teria para, né, botar justamente um filho ou um mesmo da família, você teria o cuidado de pensar num profissional, e, e, etc. Né, hoje em dia a gente tem clientes que botam câmera, né, assim como você também colocaria a câmera para supervisionar um, um, um, uma cuidadora, um, né, uma babá, é a mesma coisa, né? Então a gente também como profissional, a gente, isso é uma coisa também no nosso curso a gente sempre fala, né? Entre na casa do cliente como se você tivesse certeza que você está sendo observado por uma câmera. Né? sim Porque isso é, o, isso é, o, é o que a gente é o comum hoje em dia né é, é total e quanto tempo uma outra pergunta importante quanto tempo com antecedência o tutor precisa solicitar esse serviço é, o ideal seria pelo menos uma semana antes né quando a gente fala de é, de é, períodos aleatórios né sem ser feriados grandes feriados né como a gente está tendo agora em abril ou final do ano principalmente Precisa de, um, de, uma, é, de uma organização ah, é, prévia né? Mas você precisa de mais antecedência né? Porque a demanda é muito grande Não é grandes feriados Mas em épocas sem ser feriados É geralmente uma semana Para você poder se organizar é, questões de agenda, questões de pagamento, questões do próprio tutor também Às vezes acontece de cancelar a viagem Então é, é, pelo, é um espaço mínimo que dá para você para qualquer eventual impre, em, em, é, imprevisto Ou qualquer coisa você tem um, uma margem mínima aí para se organizar Então sempre pedir para o cliente pelo menos sete dias antes se der né? Lógico que se você puder atender antes, perfeito Mas pelo menos uma semana antes é, dá, dá tempo suficiente para você se organizar, né? Isso, eu acho que é o tempo mínimo, né? Mas assim, vamos pensar como a gente reserva um hotel, como a gente reserva uma passagem de avião, como a gente reserva um ônibus. A gente tem que planejar com antecedência, né? Eu tenho que garantir que eu tenho um profissional e não só um profissional, aquele profissional que o gato, nosso gato está acostumado, que ele tem a disponibilidade da agenda. Então, foi o que você falou está perfeito, vai ter vão ter datas que às vezes não vai ter disponibilidade de se pedir em uma última hora. Então, não deixem para a última hora, é, procurem com antecedência para se organizar e terem já planejado aí no dia a dia de vocês um profissional, aquele profissional que vocês mais gostam, que vocês confiam, é reservado horário, né? É, até porque é importante a gente lembrar que o cat sitter é uma pessoa só, né? Então, é, é, não é um estabelecimento, né? Então, a pessoa tem um deslocamento, então, é, existe um número limitado de gatos, né? De clientes que aquela pessoa pode atender no dia. Então, se você precisa, se você quer aquela pessoa, o ideal mesmo, se você tem certeza de que você vai se ausentar daquela data que você precisa, se você já sabe, já reserva, né? Porque pode correr o um risco, a gente já viu. E é Muito frustrante tanto para o cliente quanto para a gente que não tem como atender, ter que negar ou falar: Olha, realmente, desculpa, eu não posso atender, né? É, é, é, é o que a gente não quer. Mas quando é em cima da hora, lógico, entrevistas acontecem, às vezes tem uma necessidade, a pessoa precisa e, né, e um bom profissional faz de tudo também para poder atender. Mas em tempos normais é legal se antecipar, né? Total. E assim, a gente, é, se a gente for pensar. O... A, além da gente, no né? nosso caso aqui, na, na Animos, a gente tem catseps por dupla, né? Então a, tem, a, tem o pessoal que atende a Zona Sul, tem o pessoal que atende a Zona Oeste. É, se acontecer alguma coisa por conta da disponibilidade de um ou de outro, tem o um outro para atender, mas não é, né? Não é a gente dá preferência sempre para aquele profissional que está atendendo sempre. Aquele, aquele cliente Então é importante pensar nessas, nessas, nessas questões de, de antecedência né? E planejamento da viagem é, Então acho que pedir antecedência é ali Aquela vaga para aquele cat E ser atendido pela equipe É, até porque é, o tutor ele cria também um vínculo de confiança Com quem está entrando na Sim. casa dele né? Primeiro é a pessoa que já conhece Às vezes que tem até a chave né? ou, já, ou já sabe o acesso ali, como é que funciona é, já conhece toda a casa, já sabe da rotina do gato O gato já é familiarizado com aquela pessoa né? E quando você, de última hora, você precisa ter uma pessoa e, vai, e acontece de você precisar chamar outra você tem que, Geralmente quando está entrando na sua casa né Então muitas pessoas é, gostam de conhecer a pessoa pessoalmente Aí tem que tirar um tempo para isso Mostrar a casa toda novamente O animal tem que se ambientar Às vezes é um estresse na primeira vez né? Já aproveita então que você está comentando sobre isso e explica para o pessoal como que funciona E, e a possibilidade né, para eles da visita inicial O que, que é a visita inicial? É, isso é muito legal né? Então como a gente está falando de um, de um profissional De um prestador de serviços que, que vai entrar na casa né, de um cliente né, Vai ter acesso à residência desse cliente Principalmente na ausência é, O que, que geralmente a gente faz? A gente oferece para o cliente Geralmente de forma... É, gratuita né de uma, uma visita cortesia uma visita inicial de apresentação né então esse profissional antes de começar o serviço de fato né as visitas de fato de cuidados dos gatinhos ele vai conhecer vai até o tutor né vai conhecer a casa presencialmente geralmente presencialmente mas pode ser online também hoje em dia principalmente depois da pandemia né é de forma online ou presencial, vai até a casa do tutor, se apresenta, né, para o tutor poder conhecê-lo, é, e para conhecer também a casa, conhecer os gatos, principalmente saber da rotina é, do, do gatinho, quais são as preferências daquele tutor, o que, que ele gostaria que o, que o. se tem alguma coisa além que ele gostaria que o Fetchita fizesse durante. É, a visita, é, para também saber sobre o acesso: né, se, você, se você vai numa casa ou se você vai num apartamento, né, autorização de acesso, ou você fica com as chaves. É, e qualquer outra preferência que o, que o tutor tenha, né, tudo isso é alinhado na visita inicial. Então, é uma, uma visita que antecede as visitas de cuidados de fato, antecede a viagem, geralmente, do tutor. Onde é, tanto o tutor quanto o cat Tem a oportunidade de se conhecer E alinhar todos os detalhes das, das próximas visitas né? Inclusive pegar dados do veterinário do gato Se acontecer alguma coisa Já entrar em contato diretamente Porque às vezes o tutor Ele vai viajar e ele está inacessível Não tem sinal de celular Ou ele está no avião, não está com o celular desligado Então a gente ter um contato direto com esse profissional Ajuda bastante Em casos que a gente tenha necessidade É Frequente? Não, mas a gente se garante, a gente se certifica que a gente tem esse contato para quando precisar ou se precisar a gente ter o acesso. Tem gente que não tem um veterinário de preferência e a gente sempre pergunta se parceiros da Enemus podem é, entrar caso haja uma questão de necessidade e o doutor autoriza. É, então, com relação a isso, a gente se preocupa até nos mínimos detalhes, né? É, com certeza, ou até um contato a mais, né? Tem alguns tutores que deixam contato de algum parente ou algum funcionário que já está habituado a casa ou tem fácil acesso à casa, né? Principalmente viagens mais longas ou que o tutor já sabe realmente que ele vai ficar em off, né? Ele vai ficar, ou ele vai estar muito ocupado ou vai ter em algum, algum lugar mais remoto. Então, é importante ter o contato de mais uma pessoa, né? Seja pode ser o médico veterinário, também pode ser, dependendo da situação, né? Ou qualquer outro tipo de pessoa responsável pelo gatinho que você tenha... Ah, acesso mais rápido. Né? Sim, e uma outra coisa também super legal, você comentou das chaves, né? É, além né, além dos, dos tutores esquecidos que às vezes vão viajar e levam a chave, esquecem de deixar a chave, a gente precisa é, agir com, com emergência num chaveiro e fazer alguma solicitação de emergência, o que que o tutor aí precisa se preocupar antes de viajar, né? Então, às vezes, numa visita inicial, o percebe que tem pouca areia ou percebe que tem algo a mais aí que precisa ser é, gerenciado. O que que o tutor precisa se preocupar ou se atentar antes de viajar? Tá, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que a primeira coisa que o tutor tem que se atentar é deixar as chaves. <risos> É porque, olha, já eu posso falar porque foi com uma cliente nossa, que era uma amiga pessoal minha, né? — Que é amiga, é amiga? — Então a gente tem, a gente tem é, é, a, a, a, a, autorização para falar. Ela, ela foi viajar e na correria, lógico, né? Às vezes ali pegar o avião e tudo mais, porque sabe aquela coisa sempre um transtorno no aeroporto, né? Ela foi para Argentina. E, e o que, que geralmente a gente faz, né? A gente sempre, como é de praxe, a gente já conhece, a gente já se antecede um pouco A gente sempre dá um alô pro tutor Olha, não esquece das chaves, deixa a chave na portaria, a autorização tá aqui e tudo mais Eu acabei, foi até com uma falha minha Eu não fiz esse, esse, esse, esse check-up, né? Eu não, eu, não, eu não dei essa, essa confirmação para ela no dia anterior Você é amiga, você relaxou e falou, eu, ela sabe É, eu confiei, né? E aí o que ela fez? Esqueceu as chaves Quando eu che... viajou, foi para a Argentina Quando eu cheguei numa... é um apartamento, quando eu cheguei Falei lá com a portaria, não tinha chaves E eu não conseguia falar com ela porque, se eu não me engano, ela ainda estava vendo voo, né? E aí eu ainda liguei para uma outra pessoa conhecida dela a pessoa não tinha chaves também Enfim, tiveram que chamar o chaveiro, né? Então teve, teve o curso do chaveiro E no fim deu tudo certo mas é, você vê o básico, né? As chaves, né? E é. acontece muito Acontece, gente, mas assim, a gente tem alternativas, né? Inclusive na região que a gente costuma atender é, A gente sempre tem um chaveiro próximo que a gente conhece Que a gente sabe que a gente pode acessar se precisar é, muitas vezes 24 horas, então pode ir na residência e, e, e auxiliar, sem problema nenhum. Mas a gente não quer isso, isso é emergência, né? É lógico. É, tem as fechaduras que são eletrônicas, eu acho que cada vez mais a gente tem casas com fechadura eletrônica, ajuda muito, ajuda muito, porque aí é só a senha, então tá muito mais fácil, muito mais prático, acho que tem muita gente esquecida, acho que por isso que criaram olha, a fechadura eletrônica. Mas é, tem, A gente tem algumas alternativas Para quem é um pouquinho mais esquecido Faz uma cópia da chave Já deixa com a CatSitter de confiança de vocês A CatSitter de confiança vai identificar E vocês já vão ter Essa chave reserva Com a CatSitter Para em, em qualquer situação que vocês precisem A, a CatSitter Ela tem essa, esse acesso para facilitar é. Ou vocês podem deixar na portaria Faz um lembrete no celular Um lembrete no celular Controlar no dia da viagem para vocês deixarem a chave na portaria e não esquecer Acho que isso que é a parte prática da coisa, né? Lógico, e para quem é profissional é, é sempre bacana também, se, se a pessoa conseguir conciliar É também lembrar, né? Um dia antes dos tutores Olha, só lembrando para deixar as chaves, não esquecer da chave, da autorização de acesso também que acontece muito. O tutor viaja e não autoriza na portaria o profissional. Isso é, isso é muito recorrente, né? Então, não tem autorização na portaria, não tem autorização com o zelador e, e aí o, cliente, o, o, o profissional ele perde muito tempo ali na portaria sem poder acessar o apartamento tentando entrar em contato com, com o cliente e também atrapalhando a viagem do cliente, porque o cliente tem que parar, tem que ligar lá para estar tá em outro país, tem que tentar entrar em, assim, em contato com a portaria. E tem condomínio que é chato e não deixa entrar É, pois é. Eu, é então é é muito complicado é, Fora, lógico, o básico do básico Que é a chave, o acesso né, à residência, que é primordial é, Para não esquecer O que o, o, que o tutor é, é importante ele se antecipar né, aos cuidados dos gatinhos antes de viajar É deixar uma reserva de ração Então sempre comprar um saco a mais né, Reserva de areia Também saco de areia Isso é importante né? De sachê, alimento úmido também né, é, às vezes, se tem se tem fonte de água, deixar um filtro novo, né, é, se puder deixar é, tudo mais ou menos já já organizado, de fácil acesso para o pet sitter Então, tem pessoal, lógico, tem casos e casos, mas se vocês puderem deixar, né, quem é tutor né, e precisa desse serviço, deixar os itens e também, profissional, se puder até solicitar, não tem problema nenhum, se você vir que você tem margem para solicitar isso para o cliente. É pedir para deixar em fácil acesso certos itens que você vai ter é, necessidade de usar, né? A gente já viu o caso de cat sitter que chegou no apartamento, precisou limpar o apartamento porque sujou de areia, né? O gatinho às vezes joga muito areia e não tinha vassoura, não tinha pá, não tinha aspirador, né? É! é. Como é que a pessoa vai fazer? Tem que saber... Né? Como, é que... como é que vai fazer para limpar? É, às vezes nem Até, até a pazinha né, de utilizar para tirar o... É, é. De As coisas essenciais. É. Mas assim, pensem, pensem que, que a pessoa vai fazer tudo o que vocês fazem na, na, na ausência de vocês. Então, esse sentido, ofereçam, deem os recursos para que o profissional consiga trabalhar adequadamente. E, e você que é profissional, na visita inicial, se vocês notarem essa, essa, essa falta de ou pouca, pouco material é importante é, orientar o, o tutor e pedir, né, solicitar para que ele é, verifique essas questões e para perguntar para ele de um jeito gentil se ele vai deixar um saco a mais de areia, se ele vai deixar um saco a mais de ração, etc. Então, para certificar que vai ter o material. E assim, assim gente, às vezes nem é, nem é na maldade, porque a gente está numa correria tão grande no dia a dia que tem gente que esquece que criança no carro, não justificando, né? Mas, assim, a gente precisa relembrar, às vezes, das coisas do nosso trabalho também. Fazer esse checklist com o tutor para ele não esquecer. É. É, e a gente também ter tudo anotadinho, né? É, e é que nem o pessoal comentou aí agora, né? Aqui nos comentários, né? De ter um kit de limpeza, né? Então, isso é sensacional. Então, se você é profissional de ketchup, e Você sente essa necessidade né, De você já ir com algum tipo de kit Já pronto para facilitar o seu trabalho Fantástico né? Então kit de limpeza Às vezes aquele saquinho tá aquele rolo de saquinho de, é, Para coleta de coco de cachorro né, Que o pessoal usa para passear Então tem muita gente que usa né, Porque eventualmente você não acha saco de lixo A pessoa não tem Principalmente só apartamento de pessoas que moram sozinhas Às vezes uma pessoa só Apartamento geralmente não tem nada né? é, Eu às vezes é difícil de achar né? Então levar aquele saquinho, um álcool em gel, qualquer coisa nesse aspecto né? Você montar um kitzinho ali que não vá te, te, é, às vezes te, te pesar muito, né? também tem isso é, E você levar... O que a gente usa também muito nas visitas de cat sitter são a, os brinquedos né? é, um, é um outro ponto, a gente não... Infelizmente é uma coisa que está mudando né? mas a gente ainda que nem comentaram aí né raro mas acontece sempre a gente não encontra brinquedo né ou, ou brinquedos legais adequados ou em bom estado né então é importante a gente ter um... é legal você ter um kit né O um kit não precisa ser uma montanha de brinquedo pode ser alguns brinquedos né e que você vai usar ali com o gatinho seguros que eles a gente sabe que eles, os gatos geralmente gostam né uma ali uma, uma gama de brinquedos para a gente testar isso é legal é uma, um cortador de unha, brinquedos, os kits o kit de Cat de modo geral, a gente vai falar isso muito no curso. Aliás, para você profissional ou para quem quer se tornar profissional, Cat ter a gente está com o curso, com as inscrições é, é, pré-abertas, né? A gente vai fazer a abertura das inscrições dia 2 de maio. Então, para você profissional que quer realmente é, trabalhar de uma maneira. É... Para você, na verdade, que deseja trabalhar de uma maneira mais profissional, né que quer cuidar do gatinho de uma maneira profissional, esse curso é para você. A gente tem no link da bio, aqui no Instagram, é, os detalhes do curso. Já coloca lá o seu nome e o seu e-mail, que assim que a gente abrir as inscrições, a gente já vai mandar um e-mail para você. Se você tiver interesse, vai participar com a gente nesse curso que está bem completinho, cheio de detalhes muito mais aprofundados do que a gente está falando hoje. A gente está dando uma pincelada em serviço é, para vocês conhecerem, quem não conhece E para quem tem desejo de trabalhar com isso, faça conhecer também, né? Isso, Isso é um curso que a gente tem muito carinho né? Que é um curso que a gente começou fazendo presencial em São Paulo é, Várias pessoas de outros de outros estados também participaram muito É um curso bastante completo é, A gente aborda o, o tema do cat sitter como um todo Comportamento animal, até gerenciamento até gerenciamento de negócios a gente faz todo essa, esse apanhado no curso então é, é bastante completo é, a gente a, a, a gente ficou muito satisfeito com essa com esse desenvolvimento né do curso assim como quem participou a gente inclusive a gente está trazendo esse curso o curso por conta da demanda né então realmente a gente viu uma necessidade né existe uma necessidade profissional né de das pessoas é, se capacitarem cada vez mais nessa área, uma área que está muito aquecida. Então a gente acredita que é um curso que realmente vai ajudar e capacitar e, para deixar profissionais cada vez mais habilitados para cuidar dos gatinhos da forma mais adequada, né? Maravilha, Su. Acredito é, é que a gente pode encerrar já deu uma hora de, de live, nossa. Passou rápido. É, a gente tem, passou super rápido, voando. A gente tem, gente, cursos, é, cursos, vídeos nossos no YouTube. A gente vai soltar ao longo dessa semana alguns outros vídeos também falando sobre o tema de catseater, serviço de cat Sitter. A gente tem uma live no sábado que a gente vai falar, que a gente vai falar como, para as pessoas como se tornar profissional cat Sitter. Então a gente vai entrar um pouquinho em detalhes sobre isso. E, a, e o nosso curso abrindo as inscrições aí dia 2, pós-feriado. Né? Então relaxem, respirem, que dia 2 vocês vão entrar com tudo aí para estudar. E aprender tudo sobre comportamento felino, sobre a, o serviço de cat sitter, como ser um profissional, como trabalhar adequadamente, como abordar a cliente. E para você que é tutor, é, busque, busque realmente um cat sitter de confiança, construa um vínculo com o cat sitter e o cat sitter com seus gatos e com você, é, para que eles possam receber esse atendimento da melhor forma possível. E você tenha realmente ali um contato caso você precise numa emergência ou realmente numa viagem quando você for sair. Então, eu acho que de resumo, era isso que eu tinha que falar. Deixa você falar, Su. Ótimo. Não é isso mesmo, gente. Então, assim, é um investimento de um prestador de serviço que vale muito a pena. Né, tanto se capacitar quanto investir nesse profissional para estar aí do seu lado Cuidar dos seus animais que a gente ama tanto Então é mais um cuidado né, que vale a pena é, dar para os gatinhos Para quando você precisar se ausentar você ficar tranquilo e, é, é, Tem muita gente de outras cidades que não tem esse serviço disponível né? O pessoal normalmente assiste a gente, é o pessoal de São Paulo Mas gente, o Brasil todo tem tanto potencial para trabalhar nessa área que vocês que estão no, no restante do, das cidades, né, as, as cidades menores ou outros estados, aproveitem, gente. Tem demanda, o número de gatos está crescendo, é muito legal trabalhar com animais, é super prazeroso e acho que é uma demanda bem legal. É isso. É, então, gente, que nem a gente comentou A gente ainda tem até o dia 2 A gente vai soltar bastante conteúdo sobre sitter Então você profissional ou, ou é, amante de gato Que está querendo entrar no, no mercado pet nessa área é, Fica atento aqui no Instagram, no nosso YouTube A gente está soltando vários conteúdos bacanas Para você entender um pouquinho mais Ter certeza de se é isso que você quer fazer mesmo né, Entender como é que vai ser esse curso A gente vai lançar o curso no começo do mês de maio vai ser bem legal Aproveitem, é um investimento fantástico E compartilhem também com quem vocês Acham que vão gostar, estão buscando né, Um conhecimento específico nessa área tá Compartilhem que a gente Está fazendo com bastante carinho Para ajudar todo mundo E assistam a nossa live no sábado Que no sábado quem estiver assistindo a nossa live Vai ter uma condição especial para o nosso curso Do dia 2, tá bom? A gente e se é vê bom. lá, hein? então Até a próxima Obrigado. Obrigada até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.